Vocês estão prontos, marujos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oi, gente! Meu nome é Rubens Oda, eu sou professor de Biologia aqui do Desco e hoje a gente vai trazer aqui pra vocês alguns dos conteúdos de Biologia que são mais importantes pro Enem. E olha, a gente que é professor, a gente entende muito bem que vocês alunos adoram quando a gente faz aquela vozinha diferente na hora de explicar a matéria. Coisa! E por isso que nós aqui do Descomplica, como a gente é meio exagerado, a gente vai chamar ninguém menos do que, Do que ele, que é um dos maiores dubladores do Brasil, Wendel Bezerra, salve Wendel, chega aí como é que você tá, fala pra gente um pouco mais sobre você e olha que eu vou te desafiar aqui, a ensinar um pouco de biologia, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite galera, obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando, que tá assistindo, eu sou o Wendel Bezerra, dublador. Uh, dublo há 39 anos, dublador do Goku, do Bob Esponja, Jack Chan das Aventuras de Jack Chan, Meta Beast, Sam do Senhor dos Anéis, enfim, um monte de atores e personagens que fazem parte aí desse universo pop, geek, nerd, e eu tenho o orgulho de fazer parte desse universo e mais orgulho ainda de estar aqui com você. o que é isso, né? O prazer é nosso de ter você aqui. E aí, tá pronto? Bora começar então a ajudar essa galera aí pra poder mandar bem no Enem? Bora lá, Oda! Pô, maravilha! Então, ó, nossa primeira matéria a ser revisada é aquele conteúdo de biologia que os estudantes de humanas gostavam de biologia bonitinho, tchucu tchuco até que ela aparecesse. Porque gostavam de biologia quando não tinha cálculo. Mas quando veio genética e misturou a biologia com a matemática e deu um nó, não é verdade? Então, Wendel, eu vou pedir a tua ajuda, por favor, escolha aí um dos seus personagens para explicar para essa galera a genética. Ó, e você de casa, aqui nos comentários, vai botando aí o personagem. Quero ver se você consegue adivinhar, Lelê. Olha, o Wendel, que é quase Mendel, né? Porque quando falou genética do Mendel, não, agora vai ser a genética do Wendel. Então, simbora, Wendel, eu quero ver aí o que, que você sabe de genética. A genética é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de uma geração para outra. São conceitos importantes sobre este tema: genoma, conjunto haploide de cromossomos, cariótipo, conjunto diploide de cromossomos. Locus gênicos, local que o gene ocupa no cromossomo, e alelo, genes que ocupam o mesmo locus. Bê. Outros conceitos importantes para a genética são o genótipo e o fenótipo. O genótipo é a constituição genética de um indivíduo, enquanto o fenótipo é a expressão das características apresentadas pelo indivíduo, manifestadas de acordo com seu genótipo, e o ambiente. Gente, eu não... <risos> eu não tô conseguindo, gente. Eu não tô conseguindo. Isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais de genética pra você de casa. O que você acabou de escutar, né? Isso aí vai entrar pra história. Foi esse personagem importantíssimo da minha vida, eu acho que da sua também, explicando conceitos básicos de genética. Agora a genética mendeliana, ela cai muito no ENEM, né? Especialmente a primeira lei de Mendel. Então treina, sabe, aqueles cruzamentos, azão azão com azão azinho, azão azinho com azão azinho, tudo isso é super importante. Também interpretação de heredogramas, né? Aqueles diagramas que mostram a transmissão hereditária das características. Nos heredogramas, entenda sempre que quando você tiver ali pais iguais e filho diferente, o filho é recessivo. E os pais iguais são heterozigotos, tá? Então nesse caso os pais são azão azinho e o filho é azinho azinho. E aproveita, dá aquela revisada também em sistemas sanguíneos, como o AB0 e o Rh, a genética do sexo e a engenharia genética, transgênicos, clonagens. Tudo isso é muito importante para o Enem. E aí gente, se adivinhou quem de quem era essa voz? É lógico que sim. Conta pra gente, Wendel, quem foi que deu essa aula de genética para eles? Esse é o nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada. Teve até uma risadinha ali no meio, hein? Tava fácil. Ah, gente, o Bob Esponja marcou muito. Não a minha infância, a minha adolescência, ali, os meus filhos. Mas, ó, fica muito ligado, porque o Bob Esponja ele é um porífero, né? Porífero, que é um parasoário de blástico, não tem tecidos organizados, não tem olho, não tem nariz, não tem calça quadrada e não vive num abacaxi, no mar vive, mas no abacaxi não, tá? Mas de qualquer forma valeu muito, Andrew. E ó, agora eu tô, tô até ansioso, eu quero ver quem é que vai chegar aí. Wendell, por favor, traga então agora mais um personagem, mais um conteúdo de biologia para toda essa galera ficar feliz. Nosso segundo conteúdo é ecologia. Esse é um campo de estudo muito amplo dentro da biologia. Mas a definição mais utilizada sobre a ecologia é que ela estuda as relações entre os organismos e o ambiente em que eles se encontram. O que faz com que esta área da biologia possua um caráter interdisciplinar. O estudo da ecologia pode ser diferenciado em dois campos. A ecobiose, que estuda as relações dos seres vivos com o um meio envolvendo componentes abióticos, químicos, físicos ou geológicos. Já a alelobiose estuda a relação dos seres vivos entre si, ou seja, apenas relações entre componentes bióticos. Dentre os componentes bióticos da ecologia, ou seja, os seres vivos, eles podem ser divididos em dois grupos que valem mais de 8 mil. Os seres autótrofos são os organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Podem ser chamados de produtores realizando fotossíntese ou quimiossíntese. Já os seres heterótrofos são os organismos que não produzem seu próprio alimento e podem ser consumidores ou decompositores. Olha, Wendel, é, é, eu estou também feliz, eu estou rindo por dentro aqui. E eu vou até dar uma dica para eles, né? Porque eu tenho certeza que eles estão me reconhecendo. Aqui, ó. Quem mandar bem em ecologia, eu tenho certeza que vai ser o super Sayajin no Enem. Porque, afinal de contas, ecologia é a parte de biologia que mais cai no Enem. Fica ligado na cadeia alimentar, né? Que o Wendel explicou um pouco para vocês. Nas relações ecológicas que todo ano caem. Mutualismo, competição predatismo, parasitismo são muito importantes, ciclos biogeoquímicos, em especial o ciclo do carbono e o agravamento do efeito estufa, o ciclo do nitrogênio, aquelas transformações promovidas por bactérias, a fixação do nitrogênio em amônia, a nitrificação, que é a formação do nitrato, a amonificação, que é novamente a formação de amônia via decomposição e a desnitrificação, que libera nitrogênio para a atmosfera. E outros desequilíbrios ecológicos, como eutrofização, magnificação trófica, isso tem cheiro de Enem. Wendel, quem foi aí essa voz? Será que a rapaziada conseguiu descobrir? Ah, com certeza. Essa é marcante demais. É a minha voz, basicamente, mas tem um tom mais, mais pra cima, né? Um tom mais agudinho. Quem é? Quem é? Oi, eu sou o Goku. Não percam, o próximo episódio do Enem será... A aula do Oda é mais de 8 mil! Wendel, eu vou fazer um pedido. Ai, meu Deus. Será que a gente pode fazer um Kamehameha aí pra, pra galera, pra dar aquela energia na rapaziada? Podemos? Sensacional, ótima ideia. Vamos lá. Vou te seguir. Ca me -ha me -ha! É, pessoal, esse negócio aqui tá bom, né? Mas, ó... Antes da gente ir para o próximo conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aqui os comentários, e a gente está preparando muito conteúdo ó, top, especial, visando aí a tua preparação e a tua aprovação na faculdade. E, ó, que aqui também, na descrição do vídeo, você vai encontrar aquele link para o canal do Wendel. É, vai acompanhar um pouco mais de coisas que o Wendel está fazendo, que você sabe que não é pouca coisa, né? Esse cara é top demais, o Wendel não tem nem como, como expressar que minha alegria de estar tá fazendo essa aula aqui junto com você. Mas, ó, para o próximo, então, Wendel, eu vou deixar, ó, escolhe aí mais um personagem, porque são tantos, né? Mais um personagem, um conteúdo de biologia, que eu quero ver se esse personagem também sabe biologia. Dela, nosso terceiro e último conteúdo é a citologia. As células estudadas no campo da citologia são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal ou animal, a mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática e dotadas de um metabolismo próprio. Capazes de se reproduzir, podem ser definidas como eucariontes ou procariontes. A membrana celular dela, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície celular e é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula ao ambiente mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou sair. É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. É possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em constante movimento. Eu, eu, eu, eu vou te dizer, sabe, que eu fiquei seduzido aí por por... <risos> por essa célula, por essa explicação de membrana plasmática. Eu acho que que esse personagem ele deve achar a célula bela, bela, entendeu? Mas... É, mas deixa eu falar, deixa eu falar um pouquinho então das organelas, não é? Porque organela, gente, é a parte de que mais cai no Enem. Então, ó, vou fazendo aqui um ping pong rapidinho com vocês. Pensou em organelas citoplasmáticas, você vai ter que pensar em quê? Ó, ribossomos, que produzem proteínas para uso da própria célula. O retículo endoplasmático rugoso ou granular, que produz proteínas para secreção ou proteínas de membrana. O retículo endoplasmático liso ou agranular. Que é o retículo dos 3 L's, limpeza, lipídio e leva e traz, o complexo golgiense, que são os correios da célula, porque eles armazenam, empacotam e secretam substâncias, além de fabricarem também glicídios, formarem os lisossomos e o acrosoma na cabeça do espermatozoide, os lisossomos, já que eu acabei de falar deles, fazem a digestão intracelular, os centríolos, orientam a divisão celular, formando as fibras do fuso, além de formarem cílios e flagelos, e o metabolismo energético, né, gente, que está na mitocôndria e no cloroplasto. A mitocôndria, que faz a respiração celular, né? importante para dar energia, ATP para a célula, e o cloroplasto, que na célula vegetal, é a organela responsável pela fotossíntese. Mas eu deixei uma última, Wendel, aqui, que é o peroxisomo. Porque o peroxisomo tem muito de uma enzima catalase, que é abundante no sangue, sabia, Wendel? Essa enzima tem muito no sangue, que é uma enzima que degrada a água oxigenada, H2O2. Por isso que na ferida, né, quando a gente joga ali aquela água oxigenada, borbulha oxigênio, porque no sangue tem a catalase. Sangue, Wendel? Sangue? Por que eu estou falando tanto sangue? Se você aí é de casa sabia que era o personagem? ó, Se sabia, era para escrever aqui no comentário. Hein? Quero ver. Agora, Wendel, conta para a gente porque que eu falei que a célula é bela, que o, essa organela tem muito sangue, tem muito gatilho aí, né? Tem muitos, muitos. É porque esse é, o, esse é o Edward Cullen, né? Que eu dublei na saga Crepúsculo, em Lua Nova e Eclipse. E o Robert Pattinson é um ator que eu tenho dublado aí desde então, desde essa época, desde que começou o Crepúsculo, eu dublei ele em diversos filmes e recentemente fiz o trailer do Batman. Então, quem sabe, numa outra aula aqui, eu venho de Batman com você. <risos> Que beleza, que maravilha. Agora tem que te confessar uma coisa, né? Eu não entendo por que que os vampiros têm essa, essa fome de sangue. Porque sendo professor de biologia, sabe, Wendel? Cara, se você come sangue, come carne, come ovo, cara, você vai digerir, né? Passar tudo pelo tubo digestivo. Então, o, o seu Edward, por que sangue, cara? Come uma linguiça, come uma picanha, vai dar no mesmo, entendeu? Isso biologicamente não faz sentido. Galera, eu tô amando isso aqui. Você tá vendo que eu tô amando isso aqui, né? Mas infelizmente mesmo o nosso tempo tá chegando ao fim. Ah, mas sinceramente eu espero que todas essas vozes, todo esse conteúdo, de fato, possam te ajudar no Enem, não é não, Wendel? Sim, com certeza. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu tô muito feliz, tô muito honrado aqui de estar com essa galera toda do Descomplica, de estar com você, com esses alunos aqui do Brasil inteiro, porque, olha só, eu sou dublador, diretor de dublagem, coordenador artístico, é, youtuber, empresário, e nunca aprendi tanto na vida, especialmente de biologia, quanto hoje. Se você aprendeu, <risos> imagina a rapaziada de casa, né? Tá todo mundo aprendendo, eu tenho certeza que o pessoal aprendeu, a pessoal se divertiu e relaxou, né? Porque esse aqui sempre é o nosso objetivo. Agora, Wendel, faz um convite aí pro pessoal se inscrever no seu canal. Ah, é isso aí galera, podem me encontrar no YouTube, é só começar a escrever o Wendel que já aparece lá, o canal do Wendel, onde eu falo muito de dublagem, as curiosidades desse universo, entrevisto as vozes mais famosas do Brasil que marcaram a nossa vida, mas também falo às vezes de coisa séria, é, divido coisas da minha família, meus pensamentos, minha vida como empresário, como pai, enfim, é um canal leve e divertido que, que procura trazer não só entretenimento, mas um pouco de coisa que engrandeça a, a nossa vida, porque é o que eu sempre digo lá no canal, viu, Oda? É, estudar é muito importante. Estudar é fundamental é, no seu crescimento, não só profissional, mas especialmente como pessoa. Por isso que eu estou muito feliz de estar com você aqui. Wendel, mais uma vez, o prazer foi meu. E eu convido também, se você não segue aí o Descomplica Você de Casa, por favor, se inscreva no nosso canal, dê aquele seu like, ativa a notificação, porque, gente, a gente prepara muito conteúdo como esse Conteúdo sim, descontraído, sabe? Mas para quê? Para chamar atenção que a educação ela é importante e a educação não precisa ser chata. Então, aqui no Descomplica é isso. A gente vai te fornecer muito conteúdo, mas também muita diversão, tornando aí aquele sonho de ingressar na faculdade algo mais próximo para você, para todo mundo que de fato queira estudar, né? Queira se dedicar. Então, um grande beijo para todos. Wendel, a minha vontade também é te abraçar. Valeu demais. E ó, eu quero, vou esperar o Batman. hein? Eu quero fazer essa aula com Batman. Tô esperando. Pode deixar. Valeu, galera. Boa sorte aí pra vocês e foco!